Boa tarde, sou eu, Alessandro Relojoeiro Hoje temos um relógio feminino Quartz Acho que é PC31 Se não me engano A máquina desse relógio A gente vai fazer a troca da bateria Relógio feminino ó. Máquina Quartz ó. A máquina dele A gente vai fazer A troca de bateria ó. Olha a pulseira O tamanho da pulseira Relógio feminino Máquina Quart Aqui, ó A gente vai fazer a troca da bateria de relógio. Pra trocar A bateria desse relógio aqui, ó Pra não quebrar a máquina do relógio Tem que olhar ó. O pino desse aqui é agulha ó. Tem que saber se tirar corretamente o pino da agulha sem quebrar tem que ver a posição correta da agulha se é esse lado de cá se é o lado de lá acho que é esse lado aqui tem que dar para não quebrar deixa eu ver acho que é esse lado aqui aqui ó é esse lado de cá que esse lado aqui ó é a agulha dela que a agulha sai ó para não quebrar aqui ó puxa aqui o couro Agora o fundo desse relógio aqui, ó, é de pressão, ó. Parece ser rosqueável, mas não é rosqueável não, ó. É pressão, ó. Aqui, ó, tem a borda de aço aqui, ó. Tem cuidado pra para não quebrar, para não riscar. Abriu Muito dá pra não quebrar Acho que é PC, a máquina PC Olha a máquina dele, como é que é ó. É um calibre é uma máquina acho que é PC também Não, acho que essa máquina aqui ó, Aqui tá escrito CL 68 Isso aqui é uma CL 68 Máquina quarta Vamos trocar a bateria Tirar com cuidado para não quebrar Tirar com cuidado para não quebrar ó. Você pode utilizar a pinça Antimagnética Essa pinça aqui é antistática Que não contrai muita magnetização no material, para não sobrecarregar Aqui, ó Testar a bateria Aqui, ó Só botar no multímetro aqui na voltagem, ó 20 volts, menos de 20 volts, ó É só anotar aqui, ó Menos de 20 volts na voltagem Botar nessa posição aqui, ó Sim.